8 barra 2 <risos> Os caras muito fracos, véi Que jogo do caralho, porra Uhul. Meu Deus, esse jogo é muito bom Tô travado ainda Mas já peguei a manha desse mapa aqui A manha desse mapa aqui é contra o respawn dessa bazuquinha aqui Muito que eu ainda não dominei as habilidades desse herói, velho. E esse cara também não! E eu não decorei onde é que tá o life desse ainda. Só tem dois lives que eu decorei. Um fica aqui, nessa posição aqui. Aqui, exatamente aqui, ó. E o outro na casa do caralho. Da puta! Sem querer eu aperto pra apertar R, galera. Toma cuidado, galera. R, ela não serve pra recarregar, não. Esse jogo não recarrega, não. R. R aqui, você é pra tocar de arma, pra arma anterior que você tava. Eu não tenho Aparece bala Pelo menos decolindo é que tá aquela uh! arma Vaza... vazou também Trabalhar junto sempre é um papel bom, galera Porque a galera tá fazendo isso Eu tenho que lembrar de apertar o F Que é a minha barreira, tá ligado? Opa E aí, tava. Alerta, 5 minutos 5 minutos Eu não vou esbarrar muito, um, galera Ó, esbarra muito um. Opa Sai, sai, sai, sai, sai, sai meu... Essa aqui é a, é a arma do jogo. E ela dá um respawn muito grande aqui, tá ligado? Na certa esse mapa aquele ele é muito abacalhado. Coloco pra cá que é melhor. Ó, mataram alguém aqui, quer dizer que... Opa! Ah não! quadro não surgiu quadro quadro não surgiu até agora não entendi o que é esse quadro eu vou pegar mais Merda, morri. Eu preciso entender a teoria de algumas armas, velho. O inimigo tem um quadro. O inimigo tem um quadro, pô. Que que é porra quadro, pô, velho? Ó, galera, pra quem tiver perdido no jogo, tiver querendo se guiar, no lado direito tem ali as armas, tá ligado? Vou ficar no meio! Uh! Eu tô meio ruim, galera. Mas logo logo fico bom. Essa é a minha segunda partida do jogo. Eu só troquei pro SSD. Que o do HD tava tá dando loucura. Merda, matei ele e me matei! Foda! Eu tenho que lembrar de usar a porra da minha desgraça, da minha Barreira Porra! Eu tenho que usar minha habilidade, eu talvez queira. Eu não entendo o quadro, velho, tem que, tem que essas coisas, Dá, na certa é a pontuação, tá ligado? Não sei se é deathmatch, mata-mata mesmo e foda -se. E eu não entendi o mapa ainda, umas coisinhas, tem um detalhezinho que... Opa! 28 barra 2! <risos> Os caras são é muito fracos, velho! É a primeira partida, segunda partida, eu tô me acostumando com a mecânica do personagem ainda. Você venceu! Uh! Jogaço, galera! Puta que pariu! Segunda partida, já meti um 28 barra 2! Nová, doido! jogo é bom, velho! O jogo é bom! O jogo é bom. Ó, tem um irmão meu? Que é isso? Três carinhas, <risos> velho! Ah. Muito bom, galera. Puta que pariu.